Olá, amigos da Numismática e colecionadores e pessoas que estão começando a conhecer agora as moedas das Olimpíadas de 2016. Eu quero apresentar para vocês agora essas moedas de 2016 das Olimpíadas e contar um pouco da história dela, porque, na verdade, a numismática é muito mais história do que e colecionismo então vamos lá sejam bem-vindos você está comigo hoje aqui no ferreira top e numismática o canal da benção que traz para você as novidades e hoje nós estamos começando aqui com... Justamente, desculpa aí, está tremendo um pouco aqui o causa da cadeira. Bom, moedas olímpicas de 2016. As pessoas perguntam muito quantas são, as, quantas são realmente as moedas das Olimpíadas? E você pode dizer com toda a segurança responder quando alguém perguntar. O total de 36 moedas das Olimpíadas, mas como as 16 de prata e principalmente as 4 de ouro, são verdadeiras joias numismáticas e com baixíssima emissão. Essa baixíssima emissão vocês vão entender depois que eu vou explicar. Então, as de as 16 moedas, explico já, que faz parte da coleção das Olimpíadas, também das Olimpíadas 4 de ouro e 16 de prata. Essa apenas para colecionadores, porque o poder aquisitivo é alto, diferente dessas outras que circulam no mercado, né? Então, vamos lá. É, a numismática, com baixíssima emissão, você só as encontrará, essas de ouro e de prata, se conhecer algum colecionador que possa mostrá-las a você, porque na verdade são verdadeiras joias. Ninguém vai estar expondo simplesmente por aí. Eu mesmo devo afirmar para vocês que eu, eu mesmo nunca vi todas reunidas, todas juntas, a coleção completa. As quatro de ouro as 16 de prata, nunca. Então, total das moedas, 36. Sendo quatro moedas de ouro para, quatro moedas de ouro é cotésima, dezesseis moedas de prata para co colecionadores e dezesseis bimetálicas de circulação Comum que são essas que eu estou mostrando aqui para vocês? Tá bom? Eu vou mostrar uma novidade aqui para vocês. Deixa eu só mostrar aqui o canto do vídeo para vocês entenderem. Mas vamos abrir um pouco. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se vai dar para pegar aqui. As moedas e os nomes estão aqui. Vocês vão ter que ver, porque eu não vou repetir, senão fica muito longo o vídeo, tá? Que as moedas de circulação comum das Olimpíadas Rio 16 são as seguintes. Por isso que não ia repetir, estou acabando repetindo. 2014 saíram quatro. É, a real do atletismo, um real da natação, um real do para triatlo um real do golfe aí 2015 mais quatro uma etapa de mais quatro moedas que foi a um real do basquetebol 2015 um real da vela 2015 um real de, de para canoagem 2015 aliás a 2015 foi até um pouco mais um real do rugby, um real do futebol e um real do voleibol 2015, um real do atletismo paralímpico 2015, um real do judô, um real do boxe 2016. Deixa eu entrar nessas etapas do 2016 aqui, porque faltam duas e duas, elas são de 16 no total, tá bom? Bom, então deixa eu pegar aqui e grifar, para que vocês percebam, tá bom? Aqui. Isso. Pronto. É, a décima quinta é a do mascote Vinícius e a décima sexta é do mascote Tom, ok? Deixa eu subir um pouco aqui para vocês entenderem. Agora vamos ver aqui as moedas. Bom, todas 16 moedas. Desculpa aí, pessoal, porque balança um pouco. Eu estou só e para fazer sozinho a gente... Tem que operar com, a, com quatro mãos e eu só tenho duas, aí fica mais difícil, mas a gente consegue. A gente chega lá. Deixa eu puxar assim, que não dá para engordar todas elas agora aqui. Só se eu desse um segundo, mas não dá agora. Bom, vocês estão vendo, estão percebendo aqui. Deixa eu só aqui. as moedas todas elas hum. deixa eu ver se deu certo agora aqui deu então vamos lá deixa eu enquadrar para vocês pronto aí está as 16 que eu citei agora para vocês estão aqui né Agora vocês observem, eu não posso mostrar hoje que não dá tempo. É, as 4 de ouro e as 16 de prata, eu faço um, um novo vídeo para mostrar para vocês. Aí, deixa eu, deixa eu fazer uma colocação para vocês: 4 moedas de ouro, 16 moedas de, de prata para colecionadores e 16 bimetálicas. Disse que circulação comum. Aí as pessoas perguntam, as moedas das Olimpíadas são raras. Eu vejo muito no Mismatas aqui o pessoal é, que é YouTube é, falando isso, mas eu vou fazer uma correção, espero que não se zangue, eu tô, Eu tenho fonte fidedigna do que eu estou dizendo. Aí as pessoas perguntam, é, existe moeda rara? existe moeda escassa, tem até uns três ou quatro que diz assim, eu comecei a falar assim e os outros estão imitando. Mas, na verdade, não existe. É o que afirma o criador aqui da, da página, inclusive, de informações com dados técnicos. Ele diz, inclusive, assim, se alguém perguntar existe alguma moeda rara Pode... a resposta é não. Nem mais rara, nem escassas. Na, na numismática, a ciência que estuda as moedas, numismática, a ciência que estuda as moedas, é, ela teria um conceito de, de raridade e escassez é é do, dos das das moedas sobreviventes né que a gente chama de sobrevivente porque ela começa a circular e algumas vai sendo retirada para cofre para guardar para acham bonito bonito guarda e tudo então elas vão diminuindo no mercado aí elas vão ficando mais escassa nesse sentido, e mais rara. Mas não existe moeda rara e moeda escassa. Elas são feitas uma quantidade que é explícita, todos sabem, e as quantidades são, inclusive, é, ditas e colocadas aqui de cada espécie. Bom, então só para só explicitar isso aqui, vou apresentar agora uma tabela aqui abaixo, é um resumo elaborado pela, pela, pelo profissional, pela profissional Coin Grande de Service, PCGS, serviço profissional de classificação de moedas, uma empresa americana de classificação, autenticação, atribuição e emolumento e encapsulamento também de moedas que atuam. É, no mercado desde 1985 essa empresa americana Eu vou mostrar para vocês uma tabelazinha aqui